o conceito espiritual e religioso do mundo inteiro. Eles só fizeram aquilo simples e unicamente para elevar um pouco o, o, o moral do seu povo. Porque o povo estava abatido. Vocês imaginam, vocês imaginam como é que é o seu povo escravizado. Nós, brasileiros, estamos, estamos escravizados. Ai não, é trabalho. Não, você é um escravo do Brasil. Não acordou ainda, não? Então chegou a te acordar, né? Se você não acordou ainda, uma hora a ficha vai cair. Como é que tá a tua finança aí?